Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo do, do canal Trabalhar em Casa Ganhando Que é o canal que você está vendo esse vídeo é, Seja muito bem-vindo ao canal e muito obrigado pela sua audiência Desde já eu quero te falar que se você gostou do vídeo ou gostar desse vídeo Dê aquele like, é, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos Que é muito legal para o crescimento do canal, tá bom? Bom, meu nome é René Ricardo é, esse eu quero eu quero gravar nesse vídeo aqui Te dar três dicas de como fazer o seu canal do YouTube é, bombar, tá? Eu vou te dar três dicas aqui, fica comigo até o final que tem mais dicas aí, tá bom? Então vamos lá. É, bom, eu já tô nesse. Eu sou afiliado, tá? Eu sou é, afiliado de produtos do Hotmart, né? e trabalho com divulgações de produtos digitais e também é, é, divulgação de produtos físicos tá também tem um outro canal aí que eu trabalho com produtos físicos né e uma coisa bem legal aí que que aconteceu comigo foi que eu, eu contei essa história no vídeo anterior e só que assim eu tinha os blogs né eu tinha 10 blogs é, e de repente eu, eu migrei para o YouTube E por que, que eu fiz isso? Porque eu vi no, no, no YouTube um potencial de, de alcance maior do que eu tinha visto nos blogs né? Então eu tinha lá meus blogs né? é, E o blog ele tem o um crescimento, ele também não é de todo ruim Ele não é um vilão né? O blog é, ele ajuda bastante Né? mas o blog você tem que entender que ele serve apenas para você colocar os artigos né, fazer ali a divulgação do seu nicho de trabalho certo e é, utilizar ele também para a captura de e-mails porque o blog para a captura de e-mails é excelente né eu mesmo eu tenho listas eu tenho listas que eu fiz é, com os blogs que eu tinha correto então, é, mas vamos lá, eu quero te dar três dicas, tá? Porque o canal do YouTube, ele pode bombar se você trabalhar de maneira correta com ele, tá? Então vamos lá, a primeira dica que eu quero te dar é se você for fazer um canal do YouTube, escolha um nicho, certo? O nicho é importantíssimo para você definir qual o caminho que você vai seguir, Tá? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com emagrecimento, certo? O, você vai trabalhar, então, fazer um canal apenas de emagrecimento, certo? Não coloque lá é, dicas de, de, de moda, dicas disso, daquilo. Não faça isso, porque eu mesmo já fiz isso e não deu certo. Foque naquela, na, na, no nicho que você está trabalhando. Primeira dica. Segunda dica. Faça vídeos autorais. Certo? Fazendo vídeos autorais é, Você vai obter mais sucesso Existe uma técnica é, Que envolve Que muita, muitos afiliados fazem E que eu particularmente já fiz né? E vi que não dá certo E também não há eu, Assim, eu não acho legal fazer isso É pegar o... É, você fazer o, o paro Fazer download de... Do, do vídeo Ou do produtor ou, ou de algum outro afiliado Ou de uma outra pessoa famosa aí do Youtube né, Algum vídeo está bombando E colocar no seu canal Isso não dá certo Não dá audiência tá é, Então você não faça isso tá Não, fa, não copie vídeos De outras pessoas Para colocar no, no seu canal Mesmo porque é, Você não é, você não vai ter AdSense né? E essa é a terceira dica Então a primeira dica A primeira dica que eu te dei É, é faça um canal de nicho específico Segunda dica Faça vídeos autorais Terceira dica Com os seus vídeos autorais Você pode tanto vender produtos Certo? Quanto você também pode ganhar Google AdSense Certo, que é aquele programa de afiliados do Google, né? Onde eles pagam por visualizações. E se de repente você tiver lá 100 vídeos, 200 vídeos e os seus vídeos começarem a bombar, o que, que vai acontecer? É, suas visualizações vão crescer e aí você vai melhorar o seu ranqueamento e aí ganhando Google AdSense cada vez mais e melhor. Tá bom? Então, essas são as três dicas para fazer o seu canal bombar, tá? E como eu disse. Certo? Ficasse comigo até o final E aí eu quero te dar agora é, Uma outra dica Que é um curso Chamado 10 Dicas Ninja Para o seu canal do Youtube Bombar Né? E, então eu quero te recomendar Esse é um e-book Digital, certo? Onde ele é, ele é muito barato. Se você, quando você clicar na página lá, você vai ver. Ele é muito barato. Pelas dicas que ele tem, pelo conteúdo que ele tem, é um e-book digital muito bom, com uma qualidade bem legal, certo? E com preço assim, excelente. Eu não vou falar o preço agora, porque pode ser que, que mude, certo? Porque também a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então é isso aí, Então se você quer saber mais sobre 10 dicas de como fazer o seu canal do Youtube bombar, então clica aqui no link aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui, certo? E você vai conhecer um curso fenomenal pelo curso, pelo, eu tive acesso a ele e eu te digo, o conteúdo que o curso, que o e-book tem, né, é muito maior do que o valor que ele está sendo pedido, então é isso aí, clica aí embaixo, certo? E se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal, tá bom? E comenta aí embaixo também, se quiser comentar, fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Eu vou responder, aquilo, é, é, eu procuro responder quase todos, tá? É isso aí, muito obrigado, grande beijo e até mais!